Fala galera, hoje a gente vai fazer o um vídeo aqui no canal, no canal Denis Farrict É rapaz, vamos reagir, vamos rir sobre Vampeta, reagindo para as reações hein? Isso, Infelizmente o time dele perdeu para o Flamengo né Pedro Flamengo, ah, você tá no time errado, você tá saindo pro time errado, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like, teu like ajuda o nosso canal, tá bom? Então, ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Compartilha pra galera, é muito importante compartilhar pra galera. Então vamos pro vídeo, gente, vamos pro vídeo. Zero para o pro, pro Flamengo, 0 para o pro Corinthians do Maracanã, Libertadores da América, é na PAN Promoção é nas lojas 100, multifuncional Epson, tanque de tinta L3250, Wi-Fi, só 1.398 à vista Ou 4 de 349,50, sem juros oh, nas lojas 100 para Google, Pedro! Número 21, o Arrascaeta 14 esse sim leva a bala o fundo, chora mano, chora, chora, chora, chora no ombro aqui, ó, chora aí, ele cruzou chegou de carrinho da pequenaria o Pedro, saiu de novo, aperta direita, entrou para o fundo do gol do Corinthians, Pedro, Pedro, chora uma Chora, Bampeta! Chora, Bampeta! Chora, Vamp! Chora, Vamp! Tá aí, tá lá, Pedro! Flamengo 1, Corinthians 0! E agora! Cássio! Tá aí, galera! Esse foi o vídeo do canal Que Coisa, é, Bampeta! Chora, Bampeta Chora, Bampeta O time tá eliminado, Bampeta Que que é isso, cara Que classificação Heróica Heróica mesmo, cara Que Flamengo bom é esse, cara Tá brigando por título, hein Classificando Contra o Corinthians E chegando pela sua quarta vez Em uma semifinal de Copa Libertadores, hein É o primeiro time a se classificar que que é isso? Chora, Bampeta, chora Chora não, Bampeta, Chora não Porque aqui tem Flamengo E é isso Que classificação, hein, cara Que classificação o Flamengo merecia essa classificação E olha que não segura no, nos primeiros minutos Do primeiro tempo Flamengo não tava jogando nada, hein Só que aí o Flamengo O gol ficando maduro O Flamengo criando chances Segura o tempo Pedro foi lá e fez o gol Fez o gol dele. 1x0 ficou barato, né? Ficou barato. Deve ser mais. não perdeu muito gol, né? Mas o importante é a classificação. O importante é que classificou. Mas é isso, gente. Flamengo na semifinal da Libertadores. E é isso. Ou amanhã a gente vai falar sobre os donos da bola, né? O <risos> que, que os donos da bola vão falar amanhã, hein? Vamos ver, vamos ver. Então é isso. Quero que você se inscreve no canal. deixa o seu like. Ative a notificação para você não perder nada Compartilha para a galera É muito importante, tá bom? Quero chuva de like, deixe seu like, tá bom? Então, muito obrigado E até lá, tchau, tchau